Será que uma Inteligência Artificial como o ChatGPT pode conseguir nos ajudar espiritualmente falando? Nesse vídeo de hoje eu vou fazer vários testes com a Inteligência Artificial do ChatGPT. Então primeiramente eu vou fazer a busca pelo ChatGPT aqui no Google e vou clicar aqui em Try ChatGPT. Então para começar vamos perguntar para ele quais são as palavras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 em Mateus 22, do 37 ao 39, Jesus enfatizou a importância do amor a Deus e ao próximo como os dois maiores mandamentos. 2. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 14, 6, Jesus afirmou que Ele é a única maneira de chegar a Deus. 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus 5, verso 3, Jesus valorizou a humildade e a dependência de Deus. Quatro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso em João 3, verso 16. Esta é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, enfatizando o amor de Deus e o sacrifício de Jesus pela humanidade. 5. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Em Marcos 16, verso 15, Jesus deu aos seus seguidores a ordem de compartilhar a mensagem do Evangelho com todos. e 6 perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em Mateus 6 verso 12, Jesus ensinou a importância do perdão e como perdoar os outros é essencial para receber o perdão de Deus. Essas são apenas algumas das palavras mais importantes de Jesus, mas há muitas outras passagens inspiradoras e edificantes nos evangelhos e como o chat GPT citou aqui o evangelho que se trata da boa notícia do reino dos céus então eu vou perguntar para ele onde está o reino dos céus e olha só a resposta que ele deu pra gente aqui Jesus frequentemente falava sobre o reino dos céus ou o reino de Deus em seus ensinamentos e embora não haja uma única resposta definitiva para onde este reino está localizado a bíblia ensina que ele é mais uma realidade espiritual do que um lugar físico. Jesus ensinou que o reino dos céus está dentro de nós e que podemos experimentá-lo em nossas vidas quando nos voltamos para Deus e seguimos seus caminhos. Em Lucas 17, do 20 ao 21, Jesus disse O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Além disso, a Bíblia ensina que o reino dos céus é um reino eterno que será totalmente realizado no futuro, quando Jesus retornar à terra e estabelecer seu reino aqui. Até lá, os cristãos são chamados a viver suas vidas de acordo com os valores e princípios do reino dos céus, buscando a justiça, o amor e a compaixão que Jesus ensinou. Particularmente, eu achei que essa resposta aqui está muito boa, mas eu queria testar ele para ver o que ele vai dizer a respeito de discipulado, como fazer discípulos de Jesus. Então eu vou perguntar para ele o que Jesus disse a respeito do discipulado. E ele responde assim, Jesus tinha muito a dizer sobre o discipulado e sobre o que significa seguir a ele. Aqui estão algumas das coisas que ele ensinou. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Em Mateus 16, verso 24, Jesus ensinou que o discipulado requer renúncia de si mesmo e disposição para seguir os caminhos de Deus, mesmo que isso signifique sacrifício. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Em Marcos 9, verso 35, Jesus ensinou que o discipulado envolve servir os outros e colocar as necessidades dos outros antes das nossas próprias. No 3, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 14, verso 6, Jesus enfatizou que o discipulado envolve seguir a ele como o único caminho para a salvação. 4, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, em Mateus 11, verso 28. Jesus ensinou que o discipulado envolve vir a ele em busca de descanso e alívio para nossos faros. 5. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, em Marcos 16, 15. Jesus deu aos seus discípulos a ordem de compartilhar a mensagem do evangelho com todos. 6. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. João 15 verso 4 Jesus ensinou que o discipulado envolve permanecer em comunhão com ele, estar enraizado em sua palavra. Em resumo, Jesus ensinou que o discipulado é um compromisso de seguir a ele e de viver nossas vidas de acordo com seus ensinamentos e valores, servindo os outros e compartilhando a mensagem do evangelho com o mundo. E essa resposta para mim é surpreendente, porque ao compartilhar palavras de Jesus, realmente, as pessoas ao ouvirem essas respostas, podem decidir se tornar seguidoras de Jesus. E a gente está falando a respeito de uma máquina que compartilha a palavra por intermédio de uma inteligência artificial. E o que é interessante é que esta plataforma está realmente indo para todas as nações. E quem quiser ouvir a respeito do que Jesus ensinou, vai poder consultar e receber um pouco daquilo que Jesus ensinou. Você complementaria alguma coisa além daquilo que ela respondeu para gente? Mas agora eu vou fazer uma pergunta mais específica sobre discipulado. Como fazer discípulos de Jesus? Olha o que ela diz aqui para gente. Fazer discípulos de Jesus é uma tarefa importante e central no cristianismo. Aqui estão algumas maneiras de fazer discípulos. Comece com você mesmo. Antes de poder fazer discípulos, é importante que você esteja comprometido em seguir a Jesus e viver sua vida de acordo com os seus ensinamentos. Isso envolve estudo da Bíblia, oração e busca de comunhão com outros cristãos. Relacionamento pessoal. O discipulado envolve um relacionamento pessoal com os outros, onde você compartilha sua vida e experiências com eles, encorajando-os e ajudando-os a crescer em sua fé. Ensine a Bíblia. O discipulado envolve o um ensino e estudo da Bíblia, para que os discípulos possam conhecer e aplicar os ensinamentos de Jesus em suas vidas. Compartilhe experiências. Compartilhe suas próprias experiências e histórias de como Deus trabalhou em sua vida para que seus discípulos possam ver como a fé pode ser aplicada na prática. Ajude-os a crescer. Ajude seus discípulos a crescerem sua fé, oferecendo orientação, encorajamento e orando por eles. Encoraje-os a fazer discípulos. O objetivo final do discipulado é capacitar os discípulos a fazerem mais discípulos, compartilhando sua fé com outros e ajudando-os a crescer em sua relação com Jesus. Em resumo, fazer discípulos envolve compromisso pessoal, relacionamento pessoal, ensino da Bíblia, compartilhamento de experiências, ajudando os outros a crescer em sua fé e encorajando-os a fazer mais discípulos. E uma coisa interessante que eu notei aqui é que eu já tinha feito uma pergunta parecida de uma outra vez e eu notei que a resposta tinha sido uma recomendação para participar de alguma reunião em algum lugar. Eu achei essa resposta não muito boa, porque na verdade não é para frequentar um lugar que a gente vai se tornar discípulo de Jesus, a gente pode acabar se tornando discípulos de pessoas mas dessa vez quando eu fiz a pesquisa ele nem citou essa questão propriamente de congregar em algum lugar porque de fato se Jesus habita, se ele mora dentro de cada um que crê nele, que é fiel a ele então na verdade a gente anda com Jesus, a gente carrega Jesus, carrega a luz dele para onde a gente for isso independe se a gente está congregado semanalmente em uma instituição religiosa ou não. Mas enfim, eu concluo com essa pesquisa que o chat GPT foi capaz de me ajudar mais a prestar atenção no que Jesus disse do que o que as próprias lideranças religiosas por aí dizem que eu preciso fazer para ser um cristão. Na verdade, o que eu tenho visto por aí é lideranças religiosas querendo prender as pessoas dentro de instituições e não ajudando essas pessoas a terem autonomia para seguir a Jesus, para ir a todas as nações. E se você concorda comigo que esse chat GPT foi capaz de promover um discipulado baseado nas palavras de Jesus, para fazer de fato discípulos de Jesus, então faz um comentário aí nesse vídeo e se você já fez outras pesquisas com relação a outras perguntas que você testou e coletou as respostas, compartilhe aí com a gente nos comentários também. E se você tem interesse em conhecer mais a respeito das palavras de Jesus, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!